Conheça o Harmonize Caps e todos os seus benefícios nesse vídeo. Adquira agora o produto de maior eficácia no mercado quando o assunto é beleza estética da pele. Por conta do poder ácido e alurônico e do colágeno, o Harmonize Caps devolve tudo o que seu organismo precisa para deixar a pele perfeita. Com o Harmonize Caps, você melhora na aparência da saúde, unhas e cabelos. Redução da celulite, estrias, aumento do brilho e lubrificação da pele Pele mais jovem e firme Hidratação da pele e do cabelo Redução da flacidez e o melhor, com a forma 100% natural O Harmonize Caps é ideal para quem deseja melhorar a saúde da pele Pessoas que já sofreram ou sofrem com acne quem tem dificuldade na regeneração da pele, quem está insatisfeito com a flacidez do próprio corpo, pessoas que desejam uma melhora no aspecto. E também ele não é testado em animais. O Harmonize Caps é aprovado pela Anvisa. O Harmonize Caps tem três tipos de kits. O primeiro é o kit 1 um, com um frasco, tratamento para um mês, com 20% de desconto. O segundo kit é o kit com 3 frascos, tratamento para 3 meses, com 57% de desconto. E o terceiro é o kit com 5 frascos, Tratamento para 5 meses com desconto de 66%. Eu, como já fiz esse tratamento, sugiro para vocês começarem com o kit de 3 meses. que é o mais recomendado para obter resultado com o tempo. Porque é 90 dias ali que você vai estar tá tomando todos os dias para ter um resultado. Então não perca tempo. Volte a ter a sua autoestima de volta com o melhor produto anti-envelhecimento precoce. Aproveite todos os benefícios e eu vou deixar na descrição do vídeo o site oficial desse produto Para você não cair em golpe, não comprar em Mercado Livre ou LX Para você não cair em golpe e comprar o produto original e oficial Com a maior eficácia do mercado